3, 2, 1 Sem comer o Big Mac, vai diferente. Essas ideias que agora já é mais pra frente. Para um pouco, todo mundo seja inteligente. Ou se você vai se fuder de três maneiras diferentes. Ah, de três maneiras diferentes. Mas eu dou o um papo que é consciente. Porque o seu trio tá por um tris. Na Big Mac, porque o seu trio vai sair infeliz. Vai sair infeliz, esse que é o caminho. Então, você vira meu lanchinho É isso mesmo, cê sabe que é intriga Nem vi tá gordinha é te levando na barriga yeah, O JP vai unir o universo Nem se comer esse rap você ia vomitar verso Isso que é foda, aqui é mais um É quarta-feira, então hoje é dois por um Só que o do rap manda rimar rara Eu não vomito verso, é só verdade na sua cara e no freestyle na sessão é que hoje eu tô no ringue, cê caiu no quarteirão. Essas decoradas vem do estojo. O Apollo só vomita flow, pode avisar que o pai tá um nojo. Aê moleque, aê moleque, né Big Mike, vou ganhar é 20 mil de Big Mac. Ai, eu tô nervoso, eu tô nojento. Essas suas ideias aqui agora é sem talento. Nas ideias agora eu vou mandando bem. Você vomita porque na rima talento cê não tem. Você não tem talento e vai com a O Big Mike representa a periferia. Ele fala até de lanche é uma ironia. Eu não vocês três, é a promoção do dia! Ei, hey, engraçado, ele fala que Vita Flow, só que você sabe que na partida é ridículo! Você só ganha com panela, o que você tem de panela, o cante tem de título! E cê goza com o pau dos outros Da hora, minha merda. tá ligado, né, escroto? É isso que na batalha cê diz Porque nem se fosse o um McLanche a plata ia ficar feliz Ele está falando de McLanche no enredo Agora esse trio vai ser meu brinquedo Eu faço rima e por aqui eu tô feliz Aí depois que eu brinco aqui eu vou ficar feliz Ah, que brinquedo, cê não tá no clima Aqui não é o Toy Story, isso é batalha de rima Aí, na moral, cê tá sem sorte Museu, aldeia e coliseu Caralho, minha panela tá forte Sua panela tá... Imagine, três, é. dois, um, ah, então, tabuleiro de xadrez Cê sabe que 90 vai detonando o rei é. Decorou pro Thiago e perdeu naquela vez Quero ver a decorada que separou pra nós três Não é decorada, toda hora esse papo é improvisada Na moral, a rima é em brasa Agora que o trio favorito vai voltar pra mas não vai voltar pra casa, cala a boca, se arrombado. Você só decora enquanto eu faço improvisado. Você não entendeu porque você tá atrasado. Eu vou te bater mais que o cravo que bateu no ano passado. Sai fora, meu parceiro. Uh, uh, uh, uh. Yo, yeah, uh. Dois, um, qual foi, meu parceiro Thiaguinho? Logo você é um mano um monstro, mandando uma rima ruim. Krauk velho, tudo, tudo, tudo bem, pena que essa batalha vai ficar pro ano que vem. Chamou nós de favorito, que estranho, você já se chegou se entregando. O cara agora tá planejando. Eu sou motoqueiro fantasma e cê tá devendo esse ano. Fechou. Ei, ei, ei. Yeah. dois, 2, um, 1, ah. um. Primeiramente, com licença São Paulo é muito foda, eu vou botar minha presença Mas aí, cê põe rima manjada aqui no microfone Citou o Kral, que agora é hora de ganhar com o teu nome é mesmo? Yeah, yeah, yeah, yeah Vou voltar pra casa com 60k na conta corrente. Se demore com a sua dignidade e sua corrente. Aê, desculpa, aliado Que dignidade aquela que você perdeu no ano passado? Oh, perdeu no ano passado? Você não passa de um arrombado. A rima agora não se compara. O cara falou do seu pai e você tá fechando com o cara. yeah, yeah, yeah. yeah. É isso, é isso, Mikezinho. Demorou, irmão. Demorou, demorou, 10, demorou. Dois, um. Eu tô pensando com o cara no compromisso Se até Jesus perdoa ajuda, por que que eu não vou fazer isso? Aí, vai se fuder meu mano, você acostuma eu não ganho com meu nome, por que que eu tenho 10 aldeias e cê não tem nenhuma? Aê, parceiro, na moral Eu sei que eu nunca pisei Lá no palco do Nacional Escuta o papo reto que eu cheguei nesse recado Cê pisou, só que o campeão tá do meu lado, pô. Dignidade, seu cachorro sem rixa O cara briga com o crau que posta foto no Insta Aí Aê! Responde para Porque você anda com cara que deu três sapas na sua cara Não tenho dez aldeias, mas eu tenho três Não moro no seu estado e fiz metade que você fez Essa é a parada, por isso você perde a brisa Você só entrou na batalha por carisma Vai morrer! Mirituba tá na casa, cê sabe meu truta, cê pode até tentar É que você parece o Eminem, só que cê não tá de durega Esse bagulho você sabe que cê não pode usar Isso que eu mato agora esse MC Que vai perder pro Zulusão no caminho Depois de tudo eu vou calar a boca de 6-3 E você vai ser o único que vai faltar no caminho oh, oh. Parece o Eminem, cheio de atitude Cê também parece o de Só que depois do Fast Food, pô Para com isso que eu tô na minha Espanco, chique e confortável, ainda falta a dancinha. Mete o louco, só que na verdade você não tá destreza. Esqueceu que eu sou MD Chef, parceiro. Eu que não agradei ao paladar da realeza. Então toma cuidado, cuzão, porque aqui cê vai perder. Cê pode fazer a dancinha, só que no final você vai se fuder. Pô, cê tá ligado, meu mano, pode ter certeza que o PT queimando no meio de ota. Você quer que eu quimo, o MD chefe Chega de trianta, vamos fazer um malotinho com a tropa. Pô. Tá ligado como é que tio? Porque o som pra mim é muito pouco, eu espoco seu trio Pode tentar esfocar o trio, só que na verdade meu tuta tá pra mim você é um moleque Acho que você tá tentando fazer um bagulho muito louco Que na minha frente você nunca difere Malote a tropa BMW Agora eu entendi todo esse guerreiro Você esqueceu de fazer seu malote, esqueceu de respeito também os parceiros eu, eu. Ah, ah pelo amor de Deus mano Aí jamais, já jamais Vai 3, 2, 1 Você falou da BMW mostrar? Cê sabe que isso não é brincadeira Agora você viu Fiz a batalha da aldeia, vira lá bomboneira Porra Cê tá ligado que eu tô na minha Minidale, ela é minha rainha Olha a vestimenta desses meninos Tamo no Brasil, cês vão vendo o saco do argentino A rima é original e não é genérico Adriano Imperador no final da Copa América Vai naí, já se fudeu, Calma, ficou felizinho porque o BMO já perdeu Aê que a gente tá aqui, vai ser esculachado, é por outros MC E aí fácil não mete louco nessa história louca. Aqui é somente o um lucado pra poder fechar três bocas? Só pra você entender que o bagulho é sincero Cuidado aí, Cláudio, ah. os ilusão é que aqui te espera Que ilusão meu chegado Você já se esqueceu da surra que você tomou ano passado Tá ligado? Eu acho que ele tá esquecido Mas caiu yo, no round, que você tá fudido Você falou de BMO na improvisada Fica feliz com a Apolo ganhou Dá então, parabéns pra tua namorada Aê, eu faço a rima e cumpro meu plano Pau no cu do é pega de corintiano Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo Aí, se liga, tem papo de argentino, tu caiu na Lamboneira, que tá fudido, aê! Você tá ligado? Como faz, entender é seu fim? Qual foi não ir? Vai correr de mim! Não vou correr não, você é arrombado! E você esqueceu do papo ano passado! Na batida, deu pai entender pro bem perco, mas nunca vou perder por merda que nem você! Você já perdeu, aí de novo hoje você se fudeu No do ruim dos ilusão pesa uma tonelada Mas nesse vale tudo você não tá valendo nada Tô valendo tudo com certeza o preço Só pra você poder entender que agora eu faço o apreço Faz o vale tudo, essa que é a levada A nossa carne é preta, tu ela vai é mais yeah. Eu acho que precisa de um psicólogo pra te atender. Falou do corintiano, eu rimo pro povo. Você nem é daqui, para de ser baba -ovo. Ok, ok. Tá suave, uh -huh. aham. E de três, dois, yo, yo. Um. Mas tudo bem, sabe que eu chego e te mato rimando nesse instrumental Cê tá ligado que é Nicola Volta, chega mandando agora na moral E ele que tá de Argentina, achando que tá legal Esse aqui é o primeiro Baba Uva Internacional Para com isso menina, você tá ligado, você quer fazer rima na hora Relaxa Nicola, criou de Argentina, você tá ligado que eu nunca paro meu mano Você sabe que eu te lembro, o nosso Corique, tu é Flamengo Cê tá ligado, vagabundo parceiro que é o um Nau e na rima e você tá some Cuidado, opa, relaxa, opa, senão... Tá marido pra batalha, família? Uhum. E mais de três? Será Brasília e Rio de Janeiro? Sinceramente, eu tô treinando isso o dia inteiro. É um cada estado, só que eu sou residente. Hoje eu vou chutar bunda de três estados diferentes. Que rima manjada, ninguém nunca escutou essa improvisada Você falou que tá treinando, rapaz você tá igual o Curupiri, hoje tu só dá pra trás Dá pra trás, você só fala besteira, rima manjada Foi assim que você fez a sua carreira Hipócrita do caralho, eu falo pra tu Fechou trio com o cara que manda sua batalha tomar no cu Demorou, demorou Eu mandei tomar no cu, me arrependi e hoje eu vivo bem Agora eu vou mandar o Big Mike tomar lá também Deu pra entender? Agora eu chego pra render Não gostou? Bota a cara pra desenvolver Nada a ver, essa só improvisação Passa ano, passa tempo, mas não muda a sua falta de educação Aê, cê tá? Aham uhum. Ei, rei, rei. Ei, hey, logo o Johnny, querendo falar de rima manjada O que você tem de dente, você tem de decorada Quase de três, é dois, um Reclamou de decorada e decorou também Mas eu vou mostrar pra vocês porque é que eu vou além Veio o follow de Johnny, tá ignorante O que ele tem de dente, você tem de surra pelo cante Aê, dias de luta e dias de glória. Tomar uma surra não apaga a trajetória. Cê disse que eu sou curupira, irmão da hora. Michael andava pra trás e foi o maior da história. Não, se ele, não, não, não andava pra trás, mas você não é ele. É meu garoto, faz o seu, se garante do seu, não vem gozar com o pau do solto. Aí, mas ele que falou de cante Por isso na batalha cê é insignificante Te ganho com a perna só e nunca se esqueça É o trio do Curupira com os da mula sem cabeça ah, ah, Demorou, demorou, demorou você falar de Michael Jackson não é realidade Agora eu te explico na frente da tua cidade Você falar que um pedófilo foi o maior do mundo Mostra que você nunca vai ser rap de verdade Aê, eu quero ver você poder provar Porque ele não foi acusado, então pode vá Aê, na moral, espanco o trio e até dupla Ninguém mais morreu depois que inventaram a desculpa não é questão de desculpa, por isso cutica aqui nunca tem culpa Perdendo no teu tempo e vai reclamar com Cronos. Se juntar vocês tem, da metade do que somos pê, pê, pê, pê, pê.